Existem comportamentos que podem ser observados por você nos indivíduos e que revelam muitas coisas na personalidade dessas pessoas, que claramente é um sinal para você não se aproximar, não ser de fato um amigo ou parceiro dessa pessoa. Portanto, se quer saber agora quais são essas cinco coisas, então vamos ao que interessa. Pessoas que sempre criticam o que você faz. Se a pessoa insiste em te criticar em todas as coisas que você faz e pensa, e até mesmo depois de ter acertado em algo, ela persiste na crítica? Obviamente, essa pessoa joga contra você. Ela não deseja o seu sucesso, muito menos que você tenha êxito nas atividades que exerce. Ela só vai te criticar independente do que faça, porque está empenhada em achar um erro seu, uma falha sua e apontar isso para todo mundo ver, quando ela tiver a chance. Sério, mesmo que deseje, não dá para ficar ao lado de pessoas assim pois não importa o que você faça, nem quão bom faça, essa pessoa vai sempre estar ali para te criticar. E se fosse pelo menos uma crítica construtiva, algo que dá para tirar alguma coisa de bom quando analisado, até daria para entender. Mas não, geralmente são críticas desconstrutivas mesmo, para o seu caráter e contra a sua pessoa. Então não, não dá para ficar aceitando isso dos indivíduos. É melhor se afastar mesmo, pois mesmo que demonstre paciência com essas pessoas, você só vai se acabar se prejudicando com isso, pois isso afeta a sua imagem. Trate com paciência ou não. É lógico que você também não vai lidar com essa situação de qualquer maneira, pois daria mais margem ao erro. Logo, aprenda que é preciso se desvencilhar dessas companhias de maneira bem sensata com as suas atitudes, para evitar inconveniências advindas dessas pessoas. O indivíduo só te elogia. Bom, nesse ponto, se for um amigo, por mais que o laço de amizade se sustente com um apoiando e parabenizando o outro em suas conquistas, este também, uma hora ou outra, vai fazer alguma crítica construtiva para que você conserte algum erro que está tendo e torne a voltar ao jogo com as atitudes certas. Por exemplo, imagine que você está lá ao lado de seu tal amigo, se lamentando por uma desilusão amorosa, a ponto até mesmo de falar particularidades da vida de um casal que não deveria, e ficar falando mal dessa sua companheira para ele. Sério, se fosse comigo e um amigo meu estivesse nesse ponto, eu não teria problema algum de bater a real para ele, para que ele enxergue o erro dessa sua atitude e torne a voltar a ter a postura certa frente a isso. Compreende que o papel de uma amizade não é só ficar elogiando e falando coisas boas para outra pessoa, é ser sincero a ponto de falar fortes verdades, isso para o próprio bem dessa sua amizade. E bom, então, desconfie de quem você chama de amigo, mas nunca tomou essa atitude frente a um erro seu, porque talvez essa pessoa não seja lá uma boa amizade para se ter. Pessoas que forçam falsa simpatia. Sabe, essas pessoas não se sentem realmente confortáveis por estar ao seu lado. Chega até mesmo ser entediante conviver com uma pessoa assim, pois você, na tentativa de puxar um assunto com essa, ela agirá de modo completamente desinteressada no que fala, e não dará nenhuma importância para os seus comentários, nem mesmo farão questão de responder você, podendo até mesmo considerar as situações que vive com essa pessoa totalmente desrespeitosas consigo mesmo, pois a relação que estabelece com indivíduos assim flui em um único sentido, decorrendo de uma relação que quando essa deseja falar algo, você a ouve, mas quando chega a sua vez de dizer alguma coisa, ela até finge interesse, mas desvia a atenção no meio do caminho não sendo recíprocas em te ouvir, mexendo no celular enquanto fala, ou preferindo fazer qualquer outra coisa do que dar ouvidos ao que tem a falar, demonstrando claramente que não está nem aí para o que você fala. Enfim, o sentido de uma conversa se dá em uma relação recíproca de ideias e falas que agregam para ambos os indivíduos, não só no sentido de informações e conteúdos, mas também no sentido de sentimentos, de compartilhar do mesmo interesse em algo, caso contrário não é uma conversa é só alguém se passando por um mero objeto que ouve tudo que a outra pessoa tem a falar e fica ali inerte sem sentido algum somente para satisfazer a necessidade dessa pessoa em ser ouvida pessoas que só procuram você quando estão com problemas muitas vezes eu já disse isso aqui no canal mas vou voltar a dizer mais uma vez se emergirem problemas alheios de certo modo fará deles seus também e a questão é, se você der um conselho para que essa pessoa aja de modo apropriado frente a isso, e chegar a hora e as coisas não saírem lá como planejado, adivinhe quem elas vão culpar por suas falhas. Exatamente você que se importou com toda a anarquia que muitas vezes foi a própria pessoa que encaçou para sua vida e se encontrando na posição de conselheiro pode até ter dado um bom conselho. Mas a outra parte falhou na execução e todo o erro tido nesse ponto será atribuído aquilo do qual instruiu que ela fizesse. Perceba que as consequências dos erros de pessoas assim nunca são considerados advindos de suas próprias falhas, pois é mais cômodo para elas atribuir seus erros às pessoas alheias. Sabe, o mundo é o problema e nunca são elas. Pois é, por isso se afaste e se mantenha longe de pessoas assim, pois pode acreditar na primeira chance que ela tiver de falar que errou porque você falou para ela fazer tal coisa ou agir de tal modo, elas irão falar e não vão reconhecer que o erro de suas atitudes são somente delas. E por fim, pessoas que não se contêm em demonstrar o rancor que sentem por você. Pois por mais que você demonstre arrependimento pelos momentos que errou, que cometeu algum equívoco, ou ainda que haja palavras para explicar o porquê de suas falhas e peça perdão, elas não darão ouvidos a isso, não importando o que você fale ou faça para elas. Elas preferirão olhar para o seu ponto de vista e encarar a situação sempre de forma distorcida, não reconhecendo de seu arrependimento e não sendo capazes de liberar o perdão para você. Aliás, nesse ponto, tal pessoa até pode dizer que te perdoa, mas sempre no momento mais oportuno irão jogar na sua cara tais fatos e dizer o quanto você foi errado nisso, Sendo que vocês já conversaram sobre isso, e sobre muitas aspas, se resolveram nesse assunto. Porque você até pode achar que está tudo bem, que a pessoa entendeu o ocorrido, e que não precisa se preocupar mais com isso. Mas na realidade, ela está a cada instante remoendo aquilo. E uma hora ela não vai se conter em vomitar todas as coisas que ficou pensando sobre isso para te dizer. Ademais, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma.